A você, amigo ligado no, no blog, é a voz de coelho.blogspot.com.br e também no nosso canal no YouTube. Estamos juntos mais uma vez para mais uma rodada da Bundesliga. Tá chegando a reta final do primeiro turno, hein, garotinho? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, hein? Antes de a gente falar das deformações do jogo, tem declaração do Luciano que vocês vão ver daqui a pouco no final do vídeo, mas eu queria dizer o seguinte. Já garantiu seu ingresso para a Legends Cup, garotinho? Ah, ainda não? Seguinte, dia 15 de dezembro, semana que vem, domingo que vem, nós vamos ter a Legends Cup no Brasil, com o primeiro jogo entre o Borussia Dortmund e o Barcelona, às duas da tarde, no horário de Brasília, e às, depois das três da tarde, nós vamos ter o jogo do São Paulo contra o Bayern de Munique. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá aqui o link na descrição. E garanto para vocês aí que vai ser bem, bem, bem, bem maneiro uh, esse evento que nós vamos ter em São Paulo. O primeiro link vai estar tá aqui na descrição do vídeo, certo? Muito bem, vamos então aqui para falar do jogo deste sábado do o Campeonato Alemão, que é a partida contra a equipe do Fortuna no Seu Fortuna do Odoro, que surpreendentemente fez um, um campeonato na temporada passada muito bom. E nesse ano, até que está indo bem no campeonato. Tinha dado trabalho ao próprio Borussia Dortmund na temporada passada. E agora, de novo, mais uma vez, ele se repete uh, com a ideia de nós tenhamos aí um jogo bem difícil numa semana muito decisiva já que o Borussia Dortmund terá aí é, jogos importantes num espaço de 13 dias uh, antes das, da pausa no né, inverno e também para as festas de virada de ano. Então, uh, o Dortmund ele chega para esse confronto com o Hummels, que está suspenso, ele que foi expulso na partida contra o Hertha Berlim no sábado passado, né, na vitória por 2x1 um, uh, lá no Olímpico de Berlim. E aí tem aquela dúvida, quem vai ser o substituto do, do Hummels para a zaga? O Weigl, se ele for colocado como na posição de falso zagueiro, aí tem que ver se ele vai pode, ele pode jogar naquela posição. Mas acredito eu que não seria legal, porque eu acho que deveria dar uma chance ao Valé, que vem jogando muito bem, que vem tendo boas atuações e que vem tendo um re resultados realmente que são muito bons no time sub-23, mas que ainda não estreou pelo time principal do Borussia Então, por isso, eu até acredito que seria melhor, não só para o time, para o elenco como um todo, mas que o Valério possa realmente uh, finalmente estrear no time principal para tirar esse peso das costas, ainda mais no jogo oficial. Né? Então, acredita-se que o Julian Weigel. Deve fazer a zaga. Eu não concordo, eu não gosto. Tudo bem, se quer fazer a linha de três zagueiros, ok. Que é possível que ele passe. Até porque foi muito bem, principalmente pela questão do, do Julian Brandt. Como se fosse um falso segundo volante ao lado do, do Witzel. Né? Dando mais do, aquela questão de, de probabilidade, de passe, de condição de, de colocar na cara do gol. Assim foi no gol do, do, do Sancho ele vê o espaço para botar no, no corredor, depois o lance do segundo gol, quando faz o passe para o lateral, para chegar a linha de fundo, para fazer o cruzamento para o Togger Hazard fazer o 2x0. Então, pode ser que seja mais interessante o Bale jogando na defesa, junto com o Akanji, junto com o Zagadu, porque o Weigel já demonstrou como zagueiro que ele não tem as condições para jogar lá. E o Julian Brent parece que achou a sua posição como segundo volante ali ao lado do Witzel, que dá, vai dar mais qualidade, vai dar mais uma condição técnica melhor, e até, certo ponto, ofensivamente e pela maneira defensivamente como ele fez, que aliás foi um negócio absurdo, né? Porque ele correu no segundo tempo, foi um negócio extraordinário. E na Argentina, o pai do Valé de fez declarações no, no, no Instagram, não gostou muito do pato do Luciano não ter colocado o um argentino, o seu filho, para jogar. E a gente, o povo argentino também está bem bravo com essa história. Vamos ver como é que ele vai digerir em relação a, a isso aí. Então vamos lá. Vamos então aqui para o seguinte. São 40 jogos entre essas duas equipes. a história da Bundesliga. Sim, o Fortunato do Sodor é um time que há muito tempo esteve na primeira divisão. Depois caiu para a segunda divisão, ficou bom tempo fora agora do ano passado da temporada passada voltou para a primeira divisão mas fez aí alguns jogos históricos aí na década de 90 principalmente são 40 jogos aí da história entre as duas equipes com 17 vitórias do Burso Sadoton 8 empates e 15 vitórias do Fortuna do Sador. aliás os dois últimos encontros entre os dois foi um negócio tenso de passagem, né? Uh, de no, no nível cargo de emocional muito forte. Né? Mas vamos ter a arbitragem do Daniel Stieber, ele que é da região de Berlim. Ele será auxiliado auxiliar do auxiliar número um Lasse Seiko O auxiliar número dois é o Jan Skadel de Ringehoff. O quarto árbitro é o Thomas Stein uh, de Biederhau. E o Florian Passtuber de Ingestad, jogos que o Daniel Stieber apitou nessa atual Bundesliga. Ele apitou a vitória do, do Eintracht Frankfurt por 1x0 sobre o Hoffenheim, apitou a vitória do Borussia Dortmund sobre o Bayern Munique por 4x0, aquele show ele, negro, que realmente foi espetacular. O, ele apitou também a vitória do Freiburg 2x1 para cima do Fortuna do Soudor em do Soudor um 2 2, apitou o um empate 2x2 2 entre Auschwitz e Bayern de, de Munique apitou também o 2x1 da vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Bayern Leverkusen em Leverkusen e o último jogo que ele apitou foi a vitória de 2x0 do Wolfsburg para cima do Eintracht Frankfurt ele tem uma média de 2,67 e a, me, a maior nota foi 4.0, exatamente na vitória de 4 a 0 do Borussia Dortmund sobre o pai e Escalações prévias, hein? Das duas equipes. O Dortmund deve vir a campo com o Akanji, a canji Weigl ou o Balerdi. Eu, sou solução, Fábio, eu colocaria o Balerdi. Eu acho que é mais seguro colocar o argentino para jogar. Eu, Zagadu, Hakimi, Brand, Witzel e Guerreiro. Ou seja, com o Witzel fazendo é, a função do volante. E o Julian Brent flutuando, fazendo a jogada mais à frente. Dando aquele passe em profundidade, como eu expliquei há pouco. Como ele fez contra o Hertha. Reus, Sancho e Thorgan Hazard. O banco de reservas deverá ter Ritz, Valerde ou Weigl. Pitzek, Nico Schuss, Brun Larsen, Dahoud, Maregots e Paco Alcácer. O Paco Alcácer treinou normalmente, assim como o Akanji, assim como o Weigel. Os três treinaram normalmente durante a semana e é provável aí que tenhamos o Alcácer talvez como titular ou começando o jogo no Banco de Liga e entrando no andamento do jogo. Uh, jogadores que estão fora, o Delaney, né? Delaney, que teve a, o problema da lesão, da ruptura do ligamento, só volta em janeiro do, do ano que vem. O Rúmeus, que está suspenso por ter levado os dois cartões amarelos que culminaram com a expulsão. O do jogo contra o Hertha. O Urachega, que está com time -23. o time Rash, sub-23. O Rashik, que tem sido muito, muito de destaque... No time sub-19 do Borussia Dortmund, na Young League, que vai ter rodada nesse meio de semana também. Que o Dortmund do sub-19 já está classificado. Ele vai jogar lá pelo time sub-17 sub ou sub-19. Amanhã, o Schmielzer, que tem aí um problema muscular. Vamos ver se o pode ser que ele não esteja em condições. O Robert Hall também com o time sub-23. e Pendurados... Está o Weigl, com quatro cartões amarelos, hein? Se ele levar o próximo cartão amarelo, ele fica fora do próximo jogo. Certo? Uh, já o Düsseldorf, uh, deve vir a campo com Steppen, Zimmermann, Adams, Hoffman, Gilgemann, Morares, Bodaetzec, Fink, Tommy, Cozinhar e o Hennings. O banco de reservas do, do, do português do estado deverá ter Kainstein, Maier, Bonemal, Contento, Zimmer, Apomar, Abomar, o Alpel Cup, o Bacar, o Pagok, o Pickel, o Tikpecami, o Calamã e o, o Oripori uh, Estão fora o Acan, que tomou o quinto cartão amarelo, Está fora do jogo, tá, vai cumprir suspensão. O Buker não foi relacionado. O Löwen também não foi relacionado. não também não foi relacionado. Sobika também teve um, tem uma lesão. O Stoker também uma lesão de ligamento. O Stoker, pancada do joelho. O Insner também não foi relacionado. O Vol, também não foi relacionado. Estão pendurados pela equipe do Düsseldorf. O Poatec com quatro cartões amarelos e o Morales também com quatro cartões amarelos. Próximos três jogos do Borussia Dortmund. Na, pela essa décima, 14a décima, décima, rodada, vai pegar o voltando do amanhã. 11h30 da manhã, transmissão do Fox Esportes 2, com a narração do Silva Júnior, os comentários do Fábio Azevedo. Na terça-feira, dia 10, vai ter jogo da Liga dos Campeões às 5 da tarde contra. O Slavia Praga em Dortmund, o Dótomo que precisa vencer para poder se classificar para a próxima fase da Liga dos Campeões e torcer para que o Barcelona vença a Inter de Milão na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Os dois times, a Inter e o Dortmund, estão empatados com sete pontos ganhos. E na décima quinta rodada do dia 14, sábado, inclusive, botar no evento em São Paulo, Visando uh, a ver até essa Legends Cup o Dortmund vai enfrentar o um mais 05 uh, Fora de casa. Jogo lá na casa do mais 05 na Opel Arena. Já o Dúcio Dora. vai enfrentar no sábado o Fortuna, o, seu, o Borussia Dortmund fora de casa. Né, no jogo que vai ser lá no Signal do Park. Depois vai receber o Leipzig é na 15 quinta rodada no dia 14. E no dia 17, uh, vai enfrentar o Augsburg fora de casa, em Augsburg. No confronto geral, são 44 jogos entre as duas equipes, 17 vitórias o do Borussia Dortmund, 18 vitórias o Fortuna do, do Saldor, 9, 9 empates para cada lado, e 77 gols marcados pelo Borussia Dortmund, 69 gols marcados pelo Fortuna do Salvador. É, os dois últimos confrontos entre as duas equipes, no dia 12 de dezembro do ano passado, em Düsseldorf, o Dussodor venceu o Dortmund por 2x1. Na 16 sexta rodada. E pela 33 terceira rodada, o Dortmund venceu o Bordura do Sodor, enseguida assim, na PAC no dia 5 de maio, por 3x2. Um jogo realmente suado, suado, suado, suado. suado. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, em relação às equipes do campeonato. O Dótomo é o quinto colocado, enquanto o do Salvador é o décimo quinto. O Dótomo tem 23 pontos, enquanto o do Fortuna tem 12 pontos. São seis vitórias do Dótomo contra três do Fortuna do no campeonato. Cinco empates do Borussia Dótomo contra três do Fortuna no campeonato. Duas derrotas do Borussia Dortmund no Campeonato, conta sete do Fortuna do Saldor. São 28 gols marcados pelo Borussia Dortmund nesse Campeonato. 16 gols marcados pelo Fortuna do Saldor. 19 gols sofridos pelo Borussia Dortmund. E 24 gols sofridos pela defesa do Fortuna do Saldor. A média de gols do Borussia Dortmund é de 2,15. Enquanto a média de gols do Fortuna do Saldor neste Campeonato levado a 19 20, 1.23. Jogadores que mais jogaram, o Hakimi com 13 jogos pelo lado do, do Dótomo, e o Eric Tome com 13 jogos também. Uh, gols marcados, o artilheiro maior do Dótomo no campeonato é o Michael Reus, com 6 jogos, com 6 gols, e o Rengins tem 10 gols marcados. O, o artilheiro da equipe do Fortuna do Seudor. Já o Matt Rums está suspenso por ter levado aí os dois cartões amarelos e o Rakan também com cinco cartões amarelos está fora. Jogadores com maior mais minutos pelo lado do, do, do Borussia Dortmund: Marco Reus mil, tre, 1.036 minutos, enquanto o Zack Steffen 1.170. Jogadores com mais jogos como titular: Matt Rums com 12 jogos e Esteban com 13. O reserva mais utilizado é o Julian Brent com 7 e o Eric Tomei com 6. Se bem que esse Julian Brent vai acabar assumindo essa vaga aí ao lado do Bitzel, que não vai demorar muito não, viu? Que eu vou dizer uma coisa para você. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é o seguinte, antes de encerrarmos o vídeo, vamos mostrar para vocês agora um, durante a entrevista coletiva feita quinta-feira, na prévia para esse duelo que amanhã, o Lúcio Fábio foi perguntado sobre o Haaland, jogador do RB Leipzig. Leipzig não, do RB Salzburg, perdão, do Salzburg, que está sendo sensação na Liga dos Campeões da Europa nessa atual temporada. Ele que está sendo alvo do Borussia Dortmund e também do Bayern de Munique. E o Mino Rariola, até empresário do jogador, elogiou os dois Uh, tanto o Watzek, que é o CEO do Borussia Dortmund, e o Romenig, que é o presidente do Bayern, que vai sair agora. Uh, os dois elogiaram dizendo que são experientes, inteligentes e tudo mais. E aí o Haaland, sobre o Haaland foi perguntado pelo Lúcio né e aí, O que, que você acha do jogador? E ele disse que vocês vão ver aí que, que, que é um jogador inteligente e tudo mais, né? E tal, aquela coisa toda. E foi um negócio um pouco engraçado Então, confere aí Esse trecho dessa coletiva Quando foi perguntado Sobre o jogador Haaland Tá certo? Amanhã estaremos de volta Com a repercussão do jogo Pra vocês, tá certo? Um grande abraço Até amanhã Herr Fahrer, lassen Sie uns kurz auf das Thema Erling Haaland von RB Salzburg kommen. Ein Meter 94 groß, 27 Tore in 20 Spielen, mit 36 km/h fast 6 km/h schneller als Marco Reus in diesem Jahr. Wenn man die Möglichkeit hat, so einen Spieler im Winter zu bekommen, würden Sie sich dafür aussprechen? Jetzt kannst du mal einen raushauen. <lacht> es ist noch es ist kein Thema, darüber zu sprechen.